Prosseguimos com o trabalho de conversão do tema Freshpeak HTML estático para o sistema Drupal e agora vamos concentrar-nos na questão das regiões e perceber o que é isso, Regions, no sistema Drupal. Nós temos o nosso Freshpeak. Antes de começarmos a trabalhar em termos de Drupal, vamos ver na demo o que é que temos enquanto layout. Temos aqui o Freshpeak demo e podemos reconhecer, ao navegarmos logo na homepage uma estrutura base. Temos uma área reservada para o weather, temos uma parte central a que poderemos chamar o content e temos depois uma secção final, subdividida em quatro colunas, que será o footer, ou o pré footer ou qualquer coisa desse género, e ainda um footer a toda a largura, que será uma espécie de rodapé. Ora, se clicarmos na página blog, por exemplo, o archives, ainda nos vamos dar conta de que um, há situações uh, em que o content, a área central, portanto, o weather permanece e, o, e a área relativa ao uh, footer mantém-se estável, como, como, como costuma ser hábito, mas a parte central do conteúdo fica dividida entre uma parte principal, nuclear, e outra de uh, conteúdo mais secundário, um, do lado, uh, numa coluna a, a mais à direita. Este sistema vamos ter que o reproduzir no Drupal e uh, o Drupal Core 7 uh, já está preparado para funcionar e para subdividir o content com a sidebar um, right, e, um, first e second, que é a direita e a esquerda. Portanto, em relação a isso, basta usarmos o default Drupal para termos este sistema a funcionar. Temos de contar com um header, ter em conta que o footer tem que ser subdividido e uma parte também inteira, como o próprio header. Tendo ou fazendo o levantamento destas necessidades, já fica mais claro trabalharmos em termos de regiões. Portanto, é este esquema, este layout que temos de reproduzir no nosso Fresh Peak, uh, adaptado, convertido para o sistema Drupal. Mas como é que fazemos isto no sistema Drupal? Uh, a forma mais fácil de visualizarmos uh, estas regiões, este layout de cada um dos temas, e nós temos aqui vários temas ativos, é utilizar a área da estrutura e dos blocos, usando esta funcionalidade para demonstrar os blocos. Os blocos, de facto, estão muito relacionados com as regions, porque são formas de eu posicionar conteúdo em áreas, zonas, que estão previstas no meu tema para arrumar esse conteúdo, seja ele dinâmico ou estático. E uh, clicando em qualquer um destes elementos e pedindo para demonstrar as regiões, eu efetivamente fico com uma ideia acerca do layout. Por exemplo, a yellow tem uma, uma parte superior portanto, de, de header fixo, que, que não, aqui não consigo acrescentar nada, mas tem a, sidebar first, a first sidebar e a second, tem um content top, que é diferente deste content, e depois tem aqui uma, uma área, que, não, que é um bottom uh, dividida em três colunas, agora nós vamos precisar de quatro, um footer a toda a largura. Portanto, esta é, digamos, a estrutura do yellow. Quando nós encontramos uma estrutura de um tema que nos interessa, de facto podemos uh, utilizá-la e replicá-la no tema uh, que estivermos a editar. O Stark apresenta uma estrutura uh, ainda mais simples. Uh, tem um header, um, um, um, a barra da direita e da esquerda a ladear o conteúdo, tem um help e um highlight, que isto aliás são zonas, todas elas default, do Drupal, qualquer uma destas, porque o Stark não declara as suas regiões. Quando um tema não diz, não diz exatamente que regiões quer, o eh, Drupal assume estas: Weather e eh, o Highlighted, Help, Content, Footer, Left Sidebar e Right Sidebar. Uh, e podemos aqui continuar, sabemos já, aliás, já, um, aqui a Seven, que é um tema de administração, tem duas regiões e a toda a largura, portanto o help e o contact, muito minimalista, como convém um tema de administração, o Bartic é uh, o tema do core com mais regiões, e aqui está bem patente, portanto esta é uma forma prática de nós vermos, que tipo de layout conseguimos fazer e quais eh, a flexibilidade que o tema nos dá. Portanto, o BARTIC é uma boa base de trabalho para muitos projetos, porque eu também não acredito que um projeto não se encaixe em qualquer uma destas possibilidades. Nós temos aqui eh, a largura, eh, temos o sistema de três colunas, temos o de quatro, uma coluna só, eh, Aqui o, o, o comportamento condicional de há conteúdo à, à esquerda, então funcionam o content e à esquerda, e esta, uh, a sidebar second, uh, cede lugar às, às duas que estão ativas e, portanto, vai, vai, vai jogando com isso. Uh, portanto, aqui uh, temos muito, uh, muita base de trabalho. O que vamos tentar fazer no Freshpeak, que é o nosso tema, é ver para já que um, as regiões é que ele tem. E um, curiosamente, e não é curiosamente, porque eu de certa forma já disse, uh, como nós não temos nenhuma region declarada no Freshpeak, ele apresenta estas por defeito. Um, são as uh, regiões propostas pelo Drupal 7, quando as pessoas não querem, fazem um override ou uh, criam as suas próprias regiões. E o que nós vamos fazer uh, de imediato é precisamente isso, editar as nossas regiões. Vamos para isso ao ficheiro info e colocamos as regiões que pretendemos. As regiões default do de Drupal, quando nós temos custom, convém declará-las. É claro que elas aparecem no caso de nós não termos qualquer região, como vemos com o exemplo do Stark e ainda agora o Fresh Peak sem regiões, mas quando estamos a colocar mais regiões convém sermos detalhados. E então temos aqui... Estas regiões que são uh, default no Drupal, o weather, o help, o, o, o content, o sidebar, o first, o highlight também, são tudo propostas, e depois há aqui duas regiões muito especiais, uh, que nós depois vamos ver onde elas são declaradas, Portanto, há, um, há um ficheiro próprio, o HTML, uh, TPLP, uh, PHP do, das pages, das templates, em que uh, todos uh, os temas Drupal têm um page top e um page bottom para controlar o princípio, o, o início e o fim uh, do tema, da, da, da página do tema. E o que fizemos, para além de utilizar uh, esta proposta do core, foi acrescentar quatro novas regiões para termos o efeito das colunas como pretendemos aqui no footer e então criamos uh, as colunas uh, footer first, column second, third e uh, fourth uh, deixando o footer que é uma default uh, para uh, funcionar a toda a largura uh, onde é que uh, fomos inspirar-nos? No próprio uh, ficheiro Bartic, aliás, usamos uh, este pouco, este fragmento de código para uh, o nosso projeto. E isto podem perfeitamente fazer e uh, funciona e não há qualquer problema. Devem é ter sempre cuidado de uh, fazer coincidir, como é óbvio, o nome de máquina com o nome e uh, depois chamar as coisas corretamente. Nós aqui deixamos os nomes, poderíamos ter dado outros nomes, portanto a designação, desde que respeitemos as convenções eh, na designação de, das regiões, não há qualquer problema. Vamos gravar o nosso fecheiro e verificar o que é que acontece. Portanto, aqui já temos com estas regiões eh, declaradas no nosso fecheiro, temos satisfeitas as necessidades que o Fresh Demo eh, HTML estático requer. E voltando uh, ao nosso website, um, indo à área da aparência, aliás, ele já está ativo, o que fazemos é limpar as caixas, portanto, fazer full Flush All Cache, e indo à área da aparência, ver quais são, aqui na, na área dos blocos, quais são as regiões que estão ativas. Ora, e surpreendentemente, continuamos com as mesmas, apesar de, as de termos declarado novas no info. Isto não tem nada de surpreendente, o que acontece é que uh, quando declaramos as regions no .info, é o princípio do tratamento das regions, ainda vamos ter que uh, na página do, uh, do projeto FreshSpeak, de eh, imprimi-las e vai ser esse o passo seguinte. E então, a partir desse momento, temos o nosso eh, tema com as regiões tal como eh, indicadas no fecheiro.info. Mas esta parte é importante, é o primeiro passo para definirmos as regiões que precisamos para o nosso projeto.